Olá sejam todos muito bem-vindos Diego Rodrigues seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul quem sabe do Brasil gente do céu vocês estão preparados o que vocês vão ver aqui vocês não vê em nenhum lugar uma casa mobiliada e decorada projeto inovador ela tem o um, um estilo minimalista junto com o contemporâneo aqui na frente já tem revestimentos de pedra gente ó linda maravilhosa Uns um chamam de pedra pau, outros de Miracema. Linda aqui a gente tem umas dormentes iluminadas. Até acendeu há pouco tempo aqui, gente. Quando eu tava preparando para gravar, acendeu. Vocês são de sorte, né? Olha só, gente, ó. Aqui na frente do paisagismo temos essa árvore aqui. Eu tava pesquisando, você sabia que na internet isso aqui tá pinhão de Madagascar. <risos> você não está em Madagascar, mas está aqui uh, dizendo que é pior de Madagascar como é que é o nome dessa árvore aqui? pode ser uma palmeira família, olha que, olha que estranho aqui gente, ó, bem diferente né? bem diferente mesmo então tá gente, olha só, aqui na entrada da casa a gente tem uma área linda maravilhosa, um banquinho para você sentar aqui, tomar aquele chimarrão, comer a bergamota no sol, só quem é gaúcho vai entender agora da bergamota né um balancinho aqui gente, Ó, olha que lindo aí o seu living tá ali, eu já vou mostrar para você. Olha só, gente, aqui é abrigo para dois carros. Ali na frente, gente, ó. Deixa eu te mostrar. Ela é go, ó. Não sei se vai conseguir ver. Eu vou te mostrar aqui em cima da casa. A casa tem uma vista sensacional, um paisagismo lindíssimo, mais iluminação toda a casa aqui por fora. Ela é, então, tem uma porta, gente, por 100, ó. Já deixei aberto aqui, tá bom? Então, seja bem-vindo e seja bem-vinda à sua casa dos sonhos. Que maravilha de casa! Seja bem-vindo, meu amigo, meu amigo. Vamos sonhar junto. Olha só, nada é impossível para Deus. Você pode estar vendo essa casa, pode estar acontecendo o desejo no seu coração. Quem sabe Deus não tem o poder de te dar, né? Olha só, acabei de apertar o controle aqui. Então, as cortinas estão se abrindo, gente, olha que linda Maravilhosa, gente Cara, parece que eu tô numa feira No workshop, cada coisa diferente Linda que tem essa casa aqui Ó, a curtinha tá levantando aqui Aqui também, gente, ó Olha que linda, ó Vamos desabrar Desbravar, então, essa casa, gente, comigo Então tá, meus caras, aqui então A sala de estar, lareira ali A álcool, gente, ecológica a gente tem um pé direito alto aqui no living, gente. Olha que lindo. Olha só esse living. Sensacional. Um sofá feito exclusivo para cá. Tapete, mesinha de centro linda. Olha aqui, gente. Acabei peixando aqui. Olha isso aqui, meu cara. Olha essa cadeira aqui, estilo vó. Só que é novinha, né? Não é que nem nossas vó, Mas é novinha essa cadeira. Bem diferenciada. Olha só que linda, gente. Até almofada combinando ali. Aqui a gente tem, então, a sala de jantar. Olha só, quatro, oito, dez lugares aqui, lindíssimos. Olha só esses lustres aqui, gente, diferente, né? Esses aqui foram feitos pelos índios, pata tá cho... Não tô brincando. Ai, ai, tô brincando. Tá? Me desculpe aí, proprietária. Inclusive, a proprietária é muito amiga nossa, arquiteta, gente, olha só. Com apenas 40% de entrada e o saldo em 50 meses, você já vem morar nessa casa aqui, você sabia, olha que facilidade, meu caro. Olha que facilidade você morar numa casa de luxo dessa aqui. Aqui a gente tem então o espaço gourmet e cozinha totalmente integrado. Churrasqueira aqui, gente, aquela churrasqueira que tem o famoso problema das casas de condomínio, ela não aceita carne de segunda, né? Então, esse é um problema seríssimo para nós, que não temos dinheiro. <risos> Linda, maravilhosa, churrasqueira elétrica, gente, aqui a gente tem uma ilha, gente, um balcão de fora a fora. E olha só, gente, ó, é fruta de verdade, meu caro, ó, isso aqui é um limão, lima, né, como é que fala na sua cidade? Ou, ou uma, um limão laranja, uma coisa assim. Aqui um coquinho já, de verdade. Uh, aqui a gente tem espaço, gente, olha só que legal isso aqui, uns nichos, ó, linda, né? Revista, uma revista de arquitetura, pra você ver que essa casa tá na moda tá na moda tá na moda sabe algumas coisas que tá na moda a gente não são tão bonitas sabe que nem eu tenho amigos que são que nem quadros de arte né poucos entendem a beleza mas são meus amigos né aqui a gente tem uma torneira estilo cantor aqui ela sai gente ó, ó sai pode estar tá movendo ela aqui Aqui para você estar tá movendo, botando a saladinha, limpar, ali mais para escorrer a louça. Olha os detalhes aqui, gente, linda, né? Aqui é só a área social da casa. Aqui o é um fogão cooktop, olha que diferente esses azulejos, gente. Parece papel de parede, mas é azulejo, olha só que diferente. LED aqui por tudo, já tem aqui o exaustor também. Gente, nem sei para que lado que eu vou, que casa mais linda, gente. Vamos aqui no pátio, olha só estamos aqui no pátio olha só aqui no pátio nós temos uma piscina em concreto um terreno gigante de 35 metros aliás o terreno tem 15 por 35 e a casa gente ela tem 416 metros de área privativa olha que linda aqui gente ó, por trás da casa mas é que não é de se apaixonar gente olha só bem diferente cara isso aqui é uma casa capa de revista né Aqui o terrenão, sobrou tudo isso aqui, gente, dá pra você fazer o que quiser aqui, ó. Quem gosta de plantar, ter horta, coisa, tem muito espaço seu o terreno tá aqui. Daqui para cá já área verde, tem um laguinho ali atrás, tem outro laguinho aqui atrás também, gente, ó. E ele continua, tem uma ponte, e vai pro outro lado lá. Condomínio Capão, Ilhas Resort, tá? Para quem não conhece, o condomínio Capão, Ilhas Resort, fica a 1 e 20 do aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre. Isso aqui é uma suíte que a gente vai ver. Vem cá comigo. Vamos lá, então, desbravar essa casa, gente. Como é que vocês estão? Comentem para mim. Qual a expectativa de vocês aí? Estamos no meio do ano já. Já passou praticamente o meio do ano. Quando é que você vai vir me visitar para comprar um imóvel? <risos> Quando? Fala aí para mim, né? Olha só, gente. Olha que lindo aqui. Estou fazendo um panorâmico aqui do cano da casa. Olha, cara. Parece um workshop linda maravilhosa essa casa aqui gente olha aqui o fogão gente a torre quente olha isso aqui cara o forno micro nicho aqui uma geladeira ó, vamos abrir a geladeira sou curioso Vamos sou curioso. abrir tudo aqui ó, não tem nada gelado aqui para mim dar para você mas <risos> não se preocupa aqui nós providenciaremos Aqui, gente, tem uma cristaleira, olha só, prontinha, só você trazer aquelas taças de cristal que você ganhou da sua nora, quer dizer, sua nora, né, que ganhou da sua sogra ou da sua tia, traz aquelas, aquelas taças e deixa tudo aqui, lindo lindo aqui a cristaleira, aqui tem mais um nicho, gente, olha que diferente, cada cantinho tem algo que te surpreende. Olha, aqui é a entrada da casa. E aqui tem um parador, gente, ó. Olha só. Será que é um espanador isso aqui? Não sei. Que espelhão lindo. Aqui a gente tem um lavabo da casa. Olha a cor da porta, gente. Aqui o lavabo. Opa, bati a porta um pouquinho. Isso aqui é um espelho, tá, gente? ó, Se você não sabe, isso aqui reflete as pessoas. ó, Isso aí sou eu. <risos> Redondinho, gente Olha só Diferente, né? Isso aqui, gente É um, é um porcelanato também Bem diferente essa casa Olha lá embaixo Tem até as pedrinhas lá embaixo Lindo, né? Isso aqui é uma cuba esculpida Com um pia e quartzo branco Olha só Você não viu o dormitório ainda Agora eu vou te mostrar, tá? Aqui, escada É a mesma que usa pra subir e descer Ai, <risos> ai, ah, é, gente Ah, desculpe, tá, gente É brincadeira Hoje eu... Jogo. Hoje eu tô bem engraçado, né? estou feliz, alegre. Quando eu gosto de mostrar coisas bonitas, eu fico alegre, né, gente? Olha só, aqui a área de serviço, eu vou te mostrar na volta, vem cá. Vamos lá, aqui eu tô num corredorzão, você tá vendo, né? E aqui, gente, ó, à minha direita eu tenho a primeira suíte, ela tem algo peculiar. Cada cômodo da casa tem algo que vai chamar a tua atenção, pode ter certeza. Aqui, então, a primeira suíte, essa aqui é uma suíte, gente, ó. Ali tem a, a veneziana abre, a cortina também, todo automatizada. Olha que legal aquele espelho lá, gente. Ó, aqui tem um lugarzinho pra você colocar o um note. O televisor já tá aqui. Ó, aqui o um espelho, gente, ó. Espelho redondinho, deixa a gente mais redondinho também. Olha só, guarda-roupa, três portas, mais armários ali. Mas, Diego, cadê a, cadê a suíte? A suíte tá aqui, meu cara, vem cá. Deixa eu te mostrar, ó. Vamos abrir aqui bem-vindo ao banheiro da sua suíte na praia de capão da canoa olha só gente é o box prontinho aqui foi em gesso olha que legal esse espelho gente ó estilo meio sei lá se redondo meio quadrado olha só tem mais armários aqui caraca vamos explorar isso aqui gente olha só armários aqui aqui também diferenciado em mais gavetas aqui gente dá para fazer uma biblioteca aqui caraca quando você ver é número 2 já fica lendo um livro aí ao menos faz alguma coisa que é boa né vai vai estudar um livro né Olha só gente essa aqui é a primeira suíte ó aqui é a segunda suíte aqui debaixo duas suíte terra para não dar briga Se tiver dois vovô duas vovó tem duas suítes para você meu caro. olha só suíte maravilhosa. Olha só, gente, a cama de casal, o televisor tá ali suspenso, para não tirar a vista aqui pro pátio, ali a integra com a piscina, com o pátio, acorda de manhã, o sol tá batendo aqui, a posição é norte, nascente é aqui, o sol bate ali, abre a janela, se atira na piscina, tá tudo em casa. Maravilha! Olha só, gente, aqui a gente tem, olha que diferente! Lá é o box com a parte do vaso, aqui é a pia. E toda parte da pia já integra com o armário aqui, gente, ó Que é o seu guarda-roupa Olha só, isso aqui, gente Olha que diferente Parece aquelas telinhas Caraca, aqui tem, aqui tem um negocinho pra abrir, gente Deixa eu filmar pra vocês, ó Tem um nicho aqui, então você puxa aqui e abre Aí está o seu guarda-roupa você guardar, seu cabideiro, pra você guardar as, as suas camisas Aqui também Olha que lindo, gente ah, isso aqui, gente, é um espelho. Olha só. Aqui, sabe que esse espelho se mexe? Deixa eu ver aqui. Caraca, ele vira, ó. Olha que legal, gente. <risos> ah, meu Deus do céu. Eu vou mexer em tudo aqui, gente, né? Vou dar uma de curioso por você, tá bom? Senta no sofá aí né? e vamos explorar comigo. Olha que legal aqui, gente, ó. Essa, essa sobrecuba esculpida. A torneira pretinha, fosca esse espelho redondinho com, com um laço com uma corda, na verdade é uma corda gente esse vídeo vai ficar grande cara se preparem tá então gente tu viu que cada cômodo da casa tem algo diferente né tem algum detalhe diferente cada quarto, cada cantinho agora aqui nós vimos duas suítes, tem um lavabo na entrada a área social tá à direita ah, aqui eu tava passando ó, área de serviço com dormitório de serviço olha o colorido da, da casa gente olha aqui os máquinas de junker uma pia aqui para serviço aqui armários até na pia aqui gente ó, em cima da máquina de lavar tem são gabriel escovado isso aqui é caríssimo gente casa é de primeira linha aqui então é o quarto de serviço né ou dependência de empregado Não sei como é que você chama na sua cidade E aqui o banheiro Gente, vou ser sincero, Eu já vi quarto de apartamento de três quartos Menor que esse aqui Então a casa tá muito linda Aqui tem uma porta Você pode estar tá isolando aqui A parte privativa E agora vem comigo Vamos subir para conhecer mais Desta linda casa Olha gente, ó que cores diferenciadas, né? A escada, ela é suspensa também, gente, na parede, tá? E revestida com madeira, vidro. Agora você vai se apaixonar. Vem cá comigo. Olha só, acabei de entrar aqui, já na entrada aqui. e subir, na verdade. Olha que diferente, gente. Linda, né? Aqui tem tipo um home office. Lindo, maravilhoso. Você pode ir. Tá trabalhando com notebook aqui, falando com quem tá ali embaixo, olhando aqui a lag, o laguinho à vista. E ao mesmo tempo, se o negócio não deu certo, larga tudo e vai curtir um relax no sofá. E se o negócio deu certo, aí você larga tudo e parte a festa, porque o salão de festa tá do lado. <risos> o espaço gourmet tá aqui, gente, ó. Olha que lindo, gente. Maravilhoso. Olha a lagoa lá, gente. Deixa eu ver se consigo... Aumentar aqui, olha que linda Tem um pouco de nuvem, mas Gente, que casa sensacional Aqui a gente tem tipo uma ilha Linda, maravilhosa Você que gosta de jogar aquele carteado com seus amigos Seu cunhado, seu vizinho Seu amigo de praia Essa aqui é a casa, hein Olha só, gente, ó Ali tem tipo uma salinha de estar íntimo Home office Aqui o espaço gourmet Lindíssima, lindíssima, lindíssima Outra churrasqueira aqui, gente Daquelas Só usam carne de primeira Já tem até uma chapa aqui a gás para você fazer um charque depois E olha só, deixa eu ver uma coisa Vamos apertar isso aqui Haha, descobri, ó Olha lá os peitinhos girando, ó Olha aí, minha gente Imagina aquela costela Girando aqui, aquela carne gaúcha Que só tem sabor aqui no Rio Grande É, meu caro quando você vier eu faço, eu assumo para você com o maior prazer. Olha só gente, ó, aqui também o tamanho da cuba aqui gente, ó. Cara tem quase um metro isso aqui. Olha a minha mão. Toda aqui, toda aqui também cheia de, de mármore. Deixa assim, deixa assim. Olha só, vamos, vamos explorar essa parte aqui. Aqui tem bastante armário também para estar guardando as coisinhas. Vamos ver. Ah, esse é no clique que abre. Aqui também, as banquetas aqui. Olha os lustres aqui, gente. Diferente, né? Agora, aqui em cima a gente também tem um lavabo. Olha que pedra mais diferente, meu caro. Não sei. Tem que atualizar essas pedras no meu estoque. Cara, não sei que pedra que é essa aqui, nem a outra ali. Se você sabe, diz o um nome aí pra mim. Já vou aprender com você também, tá bom? Aí eu digo seu nome daí aqui no canal também que você me deu a dica, tá bom? Olha só, gente, ó linda né esse é o lavabo e aqui meu cara vem cá que eu vou te mostrar a área aqui atrás quer dizer aqui na frente nós temos todo esse sacadão todo esse terração aqui ó de fora fora aqui gente ó olha que lindo isso aqui mais um balancinho que eu não te mostrei ali ó. você pode sentar ali depois de tomar umas pode descansar tranquilo ali e olha só essa vista gente ó mesmo que seja uma vista parcial você vai ter essa vista por um bom tempo aqui, gente, ó O pôr do sol na lagoa e a serra lá atrás As nuvens acabaram tapando ali Mas é lindo o pôr do sol aqui, gente, ó E aqui nós temos mais um espacinho aqui Mais uma varanda aqui, gente, ó Pra você sentar aqui e contemplar, então A vista, a natureza, né? Aqui embaixo, para quem não lembra, ó É o balancinho que tá ali O balancinho que tá ali embaixo e essa casa, gente, é uma casa de sonho. É uma casa sensacional. Lá é o parque eólico, gente, ó, de Xangri lá. Não sei se dá pra ver lá. Tem os ventilador lá. Vamos <risos> tá vento, né, ventilador, tá? Olha que legal, gente, é PVC, ó, mas ela tem um estilo meio amadeirado, né? As aberturas são de PVC. Agora sim, tá preparado pra desmaiar de tanta paixão por essa casa? Vem cá que eu vou te mostrar as suítes as duas suítes principais são aqui em cima vem cá vamos lá olha só a minha direita aqui lembra que eu falei que cada peça tem algo peculiar que você não vai ver uma cama de casal linda maravilhosa abertura de pvc e olha só isso aqui gente olha só uma cortina aqui gente que dá acesso ao banheiro. Vamos lá, desvabrar. Desvabra, desbravar. Isso aí. <risos> Vamos explorar, que é mais fácil, né? Depois, olha só, gente. Ó, cama de casal. Linda. Maravilhosa. Olha essa cabeceira aqui, gente. Vidro aqui, ó. Jesus amado. Meus guri quebram isso aqui numa semana. <risos> né, gente, olha só. Uma, duas, três portas. Mais tipo um homezinho. Mais armários ali. Vamos dar uma olhada aqui, esses armários ali, gente bom aqui você só aparece se você se abaixar e sentar aqui aqui os armários gente ó muito espaço tranquilo para guardar aí seus cadernos de aula Ah, aqui é para esse lado aqui olha que legal isso aqui a gente. abre redondinho aqui também mais armários vamos explorar aqui gente vamos desbravar e agora sim estão pronto para subentrar pelas cortinas, gente, olha só que tecido isso aqui, gente. Sabe? Ah, proprietário, me desculpe, mas parece o tecido que uma calça que é minha avó tinha. Mas não é, vamos lá. Aqui, gente, então é o close, tá, gente? Bastante espaço para você guardar meia aqui. Mais um cabideiro aqui. Mais, acho que é uma sapateira lá, né? Guardar sapato aqui em cima. Ou aqui embaixo também, você pode estar guardando. Aqui tem um espelho para ver como é que você fica no look. Esses espelhos redondinhos, olha. Ele também deixa as pessoas mais redondinhas. <risos> e aqui é o banheiro, gente, ó. Olha que lindo esse espelho, meu cara. Não, vamos falar sério. A casa é linda, né, gente? cada cara o detalhe da casa é linda. E saber que você pode comprar essa casa bem parcelado, com 40% de entrada, cara, eu não perderia tempo. E já ligaria agora mesmo pro o corretor. O número está aqui embaixo na descrição, tá bom? Primeiro que comprar, comprou. Não dá para vender duas vezes. Olha só. Bem-vindo então à sua suíte master. Dessa casa maravilhosa, meu cara. Olha só. Aqui a gente tem um close na entrada. Vamos entrar aqui e depois eu te mostro o quarto. Olha só. Tudo aberto aqui, gente. Ó, um guarda-roupa maravilhoso, como eu sempre sonhei. Ele acende por sensor totalmente aberto não tem como deixar bagunça então você é obrigado a arrumar suas roupas sabe aquele negocinho que tu chega de casa joga a roupa tá cansado vai dormir não dá tem que deixar tudo arrumadinho isso é sensacional olha só gente, aqui as gavetas ó aqui embaixo mais espaço também aqui nós temos duas cubas olha que lindo isso aqui gente eu sabia o nome desse desse granito agora me esqueci fala aqui para mim que eu vou escrever seu nome se você falou certo ó oh, uma torneira duas torneiras casal então mais armários aqui olha que legal esse espelho gente o espelho é quadrado tá por trás é tipo um arco redondo que que é isso meu Jesus vamos ver MDF gente ó MDF redondo então o LED está por trás parece que o espelho é redondo mas não é bem diferente né e essa plantinha que é de verdade não, é quase de verdade. <risos> ó, aqui é a parte do vaso e aqui é a parte da banheira. Temos uma banheira de imersão aqui. Lindíssima. E aqui na banheira de imersão, meu caro, temos mais algo peculiar que você não vê em qualquer lugar. Você pode estar tomando banho com o seu amor aqui e contemplar as estrelas. Gostou da ideia, gente? Olha só, um vidrão aqui, gente uma clarabóia aqui, gente. ó a pessoa. Você vem da lua aqui? Vai dizer que não é de se apaixonar? De novo? Hã? Você, esposa, já pensou ganhar esse presente do marido? Nossa, ele vai ficar faceiro, hein? Vai querer ver a lua com você. Olha só, vem cá. Deixa eu te mostrar agora o dormitório aqui, gente. Vem cá. Vamos lá, então. Olha só. Aqui nós temos um detalhe já que chama atenção também, ó. Um espelho que também se mexe, estilo redondinho. Deixa, então, as pessoas mais redondinhas. <risos> deixa as pessoas redondinhas. Olha só, gente, ó. O televisor tá lá. Gente, que quarto maravilhoso. Olha essa cabeceira aqui, gente. Parece, parece, né, que... Faltou matéria-prima ele deixou assim, mas isso faz parte da decoração. Aliás, isso aqui MDF, tá bom, gente? Olha aqueles lustres lá de as luminárias. Bem diferente, pra não dizer que é bem louca. Bem diferente. Mais armários aqui, E aqui, meu cara... Deixa eu só ver uma coisa. Não, não é. Aqui é pro guarda-roupa atrás. Aqui a gente tem acesso a uma sacada também, gente, ó. Exclusivo dessa suíte. Dá uma olhada, ó. Sacadinha linda. Laguinho. Esse, terreno, esse parte faz parte do seu terreno, sua piscina, seu jardim, a piscina em concreto faz parte da sua casa e meu caro era isso que eu queria te mostrar. Desculpe qualquer brincadeira, desculpe se eu errei algum detalhe, né? Mas eu gosto de aprender com vocês também e muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Desculpe que ficou longo o vídeo. Deus abençoe o seu dia, sua semana, de saúde, sucesso e paz. E não esqueça, nada é impossível para Deus. Ele pode te surpreender com uma casa dessa aqui, sem menos você esperar. Se você crer, desame aí. E, e quando você ganhar aquela grana, lembre do seu amigo corretor. Um abraço, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.